Agora, isso não quer dizer que não haja empresas centenárias inovadoras. Um exemplo, a Volvo. Há 70 anos, a Volvo criou o cinto de segurança de três pontas e, inclusive, abriu a patente para que todo mundo pudesse usar, uh, o que foi muito importante para a segurança no mundo inteiro. Estima-se que pelo menos um milhão de vidas foram salvas por conta disso mas ela continua hoje sendo líder em algumas das tecnologias mais importantes, seja as tecnologias relacionadas a veículos autônomos, ou nesse momento, por enquanto, semi-autônomos, ou a ah, parte de veículos elétricos ou, ou híbridos. Mas mais do que isso, a Volvo tem um objetivo, já ah, que já vem de alguns anos, ah, que é o projeto para que ninguém morra num acidente em um Volvo em 2020. Aliás. O que é feito na parte de veículos semiautônomos, o desenvolvimento já foi relacionado a isto daqui.